Como colocar um deck de pedra? Nível de dificuldade, dois martelos. União entre a casa e o jardim, o deck pode ser um espaço de convívio extra, mais um motivo para lhe dar o um merecido destaque com o pavimento da sua preferência. Irá precisar de lajes, manto não tecido ou tela drenante, areia, cimento e argamassa para juntas exteriores. Basta ter uma fita métrica, nível de bolha. Três réguas de pedreiro, pá, maço de pedreiro, betoneira ou balde misturador, rebarbadora com disco de diamante, maço de carpinteiro, balde, colher de pedreiro, talocha, saco para a massa, pincel, colher para as juntas, escova e esponja. Não se esqueça de óculos e luvas de proteção, luvas de borracha e joelheiras. A colocação dos elementos do piso do deck tem de respeitar os documentos técnicos em vigor para garantir os resultados esperados. Primeiro, deve prever uma inclinação de 1 cm por metro para um bom escoamento da água. A seguir, pode aplicar uma de duas técnicas. Colocação sobre uma camada de areia para lajes de uma espessura superior a 2,5 cm ou colocação com fixação sobre lajes em betão. Se já tiver uma laje em betão, deve atuar assim. O nível final do futuro pavimento deve acabar, no mínimo, a 5 cm por baixo da soleira das portas. É uma precaução útil em dias de mau tempo. Para a colocação numa camada de areia, escave um buraco com 20 cm de profundidade, sem esquecer a inclinação de 2 cm na direção do jardim. Despeje ulha, criando uma camada de 10 a 15 cm de espessura e proceda à compactação com uma placa vibratória. Sem esquecer que, regra geral, após esta, terá de repor 3 a 4 cm de ulha. Tape com tela geotêxtil para evitar que o entulho se misture com a areia. A tela permite assegurar a filtragem da água conforme necessário. A seguir, adicione 3 cm de areia, assente, compacte e nivel com a régua de pedreiro. É nesse local estabilizado e nivelado que irá pousar o pavimento. Para uma colocação fixa em laje em betão, a laje deve ter sido drenada há pelo menos um mês. Confirme-se esta possui uma inclinação de pelo menos 1 cm por metro. É obrigatório incluir uma camada drenante antes de receber a camada de argamassa fina definida à régua sobre a qual as lajes serão fixadas. Na extremidade, inclua uma vala drenante para escoar águas pluviais. Também pode realizar o escoamento para uma abertura. Para a drenagem, há duas opções. A primeira consiste na posição de uma camada de agregados com 2 cm de espessura coberta por um manto não-tecido sintético. A segunda solução recorre a uma tela de reforço drenante em polietileno de alta densidade de fixação e revestida com um manto não-tecido. A capa é composta por uma camada de 3 cm no ponto baixo e de até 7 cm no ponto alto de argamassa fina, numa proporção de 250 kg de cimento por metro cúbico. Trabalhe perpendicularmente à casa, em faixas com 1 metro de largura. Coloque réguas de pedreiro em faixas de argamassa para servirem de guia e ajuste, sem esquecer, de ir verificando a inclinação. Acerte a capa à régua e depois recua as réguas-guia para preencher as marcas. As guias podem ser retiradas mais tarde e as marcas preenchidas com argamassa. Em áreas mais pequenas pode fazer a totalidade da capa, desde que coloque, a seguir, tábuas de madeira para evitar deixar as suas próprias pegadas e para realizar a colocação da fixação. Para colocação com fixação, comece a partir da extremidade do deck Deixando para o fim recortes do lado da casa. Despeje a argamassa que espalhará com a colher de pedreiro. Lembre-se de umedecer a superfície das lajes 10 a 15 minutos antes para absorção correta e não tudo ao mesmo tempo. espalhecimento cimento sobre a capa e pose a laje umedecida à superfície. Para ajustar o assentamento, a inclinação é criada pela capa. A argamassa. É pouco espessa para ajustar as lajes. Bastam alguns golpes leves e rápidos de maço para garantir a aderência das lajes. No caso de alguma mancha na superfície do pavimento, limpe cuidadosa e imediatamente com esponja úmida. Para pavimento mais grosso e consoante a dureza, assinale a linha de corte nos dois lados. Comece por passar o disco no lado do paramento ao longo da linha e a seguir faça o corte no outro lado. Espere 24 horas, pelo menos, antes de preparar a mistura para juntas exteriores, com um misturador, caso use um saco. Mais compacto, misture com a colher, no método da colher para juntas planas ou semi-redondas, segundo o relevo e não com a colher de bico redondo. Enche o saco até prefazer um terço da respectiva altura e dobre-o para o fechar. Coloque a cuba no fundo da junta e aperte para encher o espaço. Aperte, à medida que avança lentamente, deixando a junta bem preenchida, ligeiramente cheia, mas sem derramar para as lajes para não manchar. Deixe secar e raspe o excesso, ainda mole, com o cabo de um pincel. O tempo de espera pode variar consoante os produtos e a temperatura ambiente. Deve testar a superfície da junta antes de a raspar. Aperte a superfície da junta, alisando com uma colher e termine alisando com o pincel. Deixe secar mais antes de passar a escova para apanhar as partes raspadas. Espere 48 horas antes de poder desfrutar do novo deck.